Meu nome é Antunes, eu sou diretor comercial da Pegasus Trade Marketing. Nossa empresa atua em todos os estados do Nordeste, da Bahia ao Maranhão. E desde o início de 2017, nós somos clientes e parceiros da Contele, gerenciador de equipes. E desde então, a nossa produtividade vem crescendo a cada dia e a redução, consequentemente, de despesas para esse controle operacional. Só para ter uma ideia... Nós fechamos agora o nosso primeiro semestre desse ano de 2018, com uma redução de 17% em despesas, no um gerenciamento da equipe, uma produtividade de 52% acima daquilo que nós realizamos no mesmo período de 2017. É uma grande honra, uma grande satisfação para nós aqui da Agência Pegas dos Trade Market Nordeste, ser um parceiro da Contele.